Mas antes você tava judiado mesmo Fala, Desica, na moral, galera An Antes de streamar, né, mano era, era, tipo, morto, né Cara de... Um menino sem rumo, né, mano Um menino sem... Fala umas palavras aí, Desica Bom, um menino desamparado Será que era essa palavra, mano? Apático na lista Tá, porra Ih. Passou o box no lugar errado Ah, mano, não pisaram, velho Vai, passa trinquete aí, não arrumou nada, hein, trechão A play aqui agora é empurrar eles pra lá, hein, mano é empurrar eles pra lá, ó, velho. se eu conseguir, velho. Bora, bora, bora, bora Ó, vou ficar de cá pra ver se eles pisam na box aí, ó Ó, é... Ó lá, 118 de dano por causa do gelinho, hein, galera Esse gelinho que ativa na box do Chaco, mano Faz o cara tomar meio... Tipo, o mesmo dano da, do Cometa Porque ele toma slow E ele no slow, ele toma mais dano da box, tá ligado? Então, isso é muito doido, velho. Se o Gelinho trocasse no meu E, mano O bagulho ia ser escaralhado, hein, mano Ó, vou botar umas boxes aqui Agora eu vou tentar jogar eles pra direita, né, mano Então eu vou jogar da esquerda pra direita Ô, oh, esse cartão tá é responsa, resposta, hein, mano Tô gostando <risos> Olha, gente. Não, pera aí, amigo Já tá boa a play Ah, o cartão empolgou, velho. Pô, o jeito que eu matei o trash ali foi mó bonito Roubei a catapa Aí, tá bom, só pra compensar. Será que eu tento daivar esse mano, velho? Ó, ele não tem curar, né, mano? Se liga, galera. Esse aqui é muito arriscado, mano. Muito, muito. Ah, eu não vou fazer isso, né, galera? Eu não. Eu não vou me. Não, não, não. Não vou não, não vou não. Nossa, eu tô aqui com vontade, viu, velho? Se eu tivesse cometa, eu daivava. Tá ligado? Sem um cometa aqui agora, a faquinha ia faltar dano, mano. Foda-se, solado achei mesmo, galera, poucas Aí agora eu tenho um Flash Hextech, né Então eu quero fazer uma mecânica Que nós vai testar literalmente agora, mano Eu vou, eu vou tipo assim, trocar o Flash Hextech No matinho e colocar a box Atrás dos caras, tá ligado Eu não, nem sei se isso vai funcionar, mano Mas eu tive essa ideia, tá ligado, vamos ver se funciona Se funcionar, God, se não funcionar tive lixo Calma Ó, eles acham que eu tô ali, né Ó, vamos ver se vai Ah, mais ou menos, né D Dessa vez aqui, é agora Se o card tivesse mana, eu acho que a gente matava Mas ele não teve mana Ah, pô, tem tá uma zoia aqui também, velho Ai, deu pra ela ver minha sombrinha Mata lá em cima lá, fio Aqui, esse aqui, então Aê, tá, matamos dois Ah, não, foi só um, né Tá bom. Vocês viram aquele caso ali que eu bloquei o Hextech aqui? Tá aqui, tipo, flashzinho pra cá, aí eu taquei tá um Qzinho aqui, pra pelo menos encurralar os caras, né? Tamo junto, H. Que sucesso pra você também. Obrigadão pelos dois meses de subzão com a gente aí, meu lindo. Carai, viado. Toda hora é 30 milhões de pessoas bot, mano. Eu não arrego não, fi. Eu não arrego não, mano. O bagulho é doido, fi. Tamo vivo? Tá, o cara cobrou um ali, ok, tá, tá beleza, dois por dois e a gente lutou com desvantagem numérica, né, mano, cadê o Veigar, mano, se o Veigar vier retão, nós daiva, mano Aí, ó, é isso, paizão, sem medo, fi, poucas, double kill pro card, se for double kill tá bom, nice, nice, perfeito, foi meio feio o que ele fez ali, mas tá bom, né, vai Juninho, pega o pistouro pra eles acreditarem que é você, vai Juninho Vamos, Juninho! Ah! Nossa, o um flash por Prime! Peguei aqui, eu. Tem mais um aqui embaixo, aqui, pera aí. Ah, eu queria muito roubar isso aqui, velho. Ai, tá bom. Ah, tá bom, tá bom. Que live boa da desgraça. Ó o feedback aí, galera do Guerreiro. <risos> Obrigado, né, mano? Feedback especial esse aí, né? é a fim de brincar aqui, mano. Como é que faz? Ai, morri. Ó o Juninho, ó o Juninho, ó o Juninho. Ó o Juninho. Cuidado com as boxes aí, Caim. Cuidado com as boxes, pai. É. Fica meio em choque mesmo. Cuidado aí, Caim. Cuidado aí. Nossa. Caralho, que sacanagem. Meu amigo, o que tá acontecendo aqui, galera? Olha o flanco do Greivão, como é que entra Não consigo ser muito útil Aqui, mas vamos nessa Nossa, olha onde que eu tô Fudeu, mano, como é que defende isso aqui, velho Ó, Camille tá véio. perrengada lá em cima Misericórdia Se matar, God Nossa, tadinho, velho O cara tá 10/ 2, talvez é isso, né Caralho, também não morre, mano Vai, sorrisinho. Quer fazer graça aí? A passiva de um isso aqui me protegendo. Tá bom, hein, mano. Foi gostoso. Nossa, eu não podia estar tá aqui nem fodendo, hein, mano. Deixa eu sair. Nossa, ele caiu no bait. Meu Deus. Pera aí que eu não posso morrer, não, mano. O negócio aqui tá sincero. Ai, Viggersinho XQ dele, paizão. Não deu nem pra matar um, mano. Dois, dois. Matou logo dois, não é só um, não. Morri. Ó ah. box, ó a box! Ó a, ó a dando GG, família! Ai, errei! Ó a dando GG, mano. Ah, mano, esse demônio aqui do Caim, mano. Não tem como. Ah, <risos> esse jeitinho que eu taquei box dela foi swag, hein, mano. Nossa, eu não sei por que eu usei a palavra swag, desculpa Mas calma, vambora Será que vai pegar ali, Camille? Bora, paizão? Aqui, Camille, em especial aqui, pai Camille tá com medo de jogar, mano Tô sentindo a Camille com medo Mas eu só vi a cabecinha, véi meses com o mais humilde da roxinha É Fala. nóis, assim, meu príncipe, mande aquela rosinha puxar chá. Pera aí, paizão. Beijo Caralho, mano, vocês viram o cara atravessando a parede? Que negócio bizarro, né, mano? Ó, a box salvando, mano. Ó, a box! Iu! Pega! Não, olha que tanto. esse cara não morre, mano? Meu Deus, ele não morre! Bora, Juninho, faz a contenção, paizão. Bora, Juninho. Nossa, tem alguém fazendo dragão ali, que porra é essa, velho? Ó, o Juninho, ó, o Juninho como vai, ó, o Juninho como vem, ó, o Juninho como vem. Bora, bora, bora, bora, família. Desanima, não. Tamo aqui pra jogo. Ai. Puxa, flashei. Poucas. Que é sem miséria, filho. Sem miséria, mano. Na incomodância. Vambora. embora. não temos tem jungle pra fazer o dragão, mano. Tem que matar o Caim, velho. Fudeu. Meu Deus, o Cartus tá fazendo a baçoca, mano. Para com isso aí, Cartus. Tô brincadeira, filho. Ah, mano. Osbox! Toma! Dá ali, GG! Não, não dá GG, velho! Baron, Meu Deus do céu! Caralho, essa Camille matasse esse cara, mano. Ela matou o cara, mano. Ah, ele tem zonas, mano. Que sacanagem é essa, véi? GG, eu ganhei! Aí, vamos, cadê? Foda-se! Caralho, olha é o jogo que nós ganhou, vou mandar GG no UAU, foda-se! Olha isso aqui, galera! Meu Deus do céu, falei que nós ia ganhar split isso aqui ainda, mano.